Vamos falar, vamos, vamos lá, falar. né? Vamos lá, vamos, vamos lá, lá, que eu, eu também já tô querendo contar <risos> qual que é a atração, pra gente soltar a música... E vamos contar <risos> o seguinte, a pessoa que foi o primeiro, né, que é. acertou quem que é essa atração confirmada, que a gente tá divulgando exclusivamente em primeira mão aqui na 94 Live, é, o que, que ela tem que fazer? Como que ela entra em contato com vocês para retirar esse ingresso? Vocês vão ligar para ela para falar onde que retira? É isso, Tiba? Pode, Pode ser. ser? A organização do evento, entra em contato então com essa pessoa que foi a primeira a acertar a nova atração que o Festival Conecta trouxe. Pode ficar sossegadinha aí no recinto do seu lar, do seu trabalho. Você vai receber uma mensagem. Vai! Vai receber uma mensagem vai. falando que você está convidado tá para ir para o festival. E o problema é que ele falou que quer concorrer pra namorada dele, olha pra você ver, gente. Caramba! Ele às tá vezes que... já comprou um dele. Ah, às vezes né? já deve ter né? comprado dele e tá querendo concorrer pra minha pra namorada. namorada, gracinha da pessoa. É, eu Achei... Pensando... Achei bonito. O nome dela... Já pode contar o nome? Vamos! Você mandou o nome dela. Pode ser? Vamos, pode vamos ser contar. Essa. Não, mentira. Vamos revelar primeiro. Vamos revelar a Vamos revelar a, a banda primeiro, mas vocês precisavam fazer um karaokezinho comigo. Ai meu Porque Deus Porque em off vocês queriam me jogar no mato <risos> pra cantar a música do Dilcinho aqui. <risos> Vamos, já que a gente... gente ainda vou te levar pro outro pro lugar. lugar do sol do mar. Confirmado? Confirmado, Detonautas. Uhul. De primeira mão. A Rádio 94. Vambora? Bora! Já vamos. <risos> Soltar aqui. A música nova vai deles entra logo logo na nossa programação. Uh, Tibúcio, vamos liberar também já o nome da pessoa que acertou? Isso, Quem mandou. Aí, já tá até perguntando aqui ganhei tá escutando <risos> ao vivo aí, né? Quem mandou foi o Guilherme. E o nome da namorada dele que ele mandou é Tainá. Não sei ler o nome dela de Oliveira. Tainá, Tainá algo de Oliveira. Tainá algo de sobrenome Oliveira. Sobrenome de Oliveira. <risos> é, Manda de novo o sobrenome dela aí é, pra gente. Pode ser sido que o corretor pode, né, trocou as, corretor as trocou letras. Aqui. Tainá Milane de Oliveira. Milane, Milane de Oliveira. Tainá Milane de Oliveira. Milane exatamente. de Oliveira. Se deu bem, hein? Que